Maldedas, antes de seguirem para o vídeo, tenho que vos agradecer, tenho mesmo de vos agradecer, que é graças a vocês que mais uma vez a Solverde está a patrocinar o nosso canal. Portanto, durante este mês vamos ter aqui umas introduções patrocinadas pela Solverde, que ajuda sempre o nosso canal e ajuda sempre os nossos conteúdos, nomeadamente este conteúdo aqui, que vamos ter muitas novidades este mês, e este conteúdo aqui, que também vamos ter novidades este mês... E já agora, aquele que está lá em baixo, também vamos ter novidades este mês. Portanto, já sabes, aqui o nosso G40 e o código Yuri dá-te 100 jogadas grátis, sem teres que fazer depósito. E aqui o nosso Delsol continua a dar-te bónus de 100% em depósitos até 500€, ou seja, Depositas 100, tens mais 100, depositas 200, tens mais 200. E claro, o EVO também te oferece qualquer coisa. Faz a tua primeira aposta de 5€ e recebes de volta 10€ para fazeres apostas desportivas. Todas estas ofertas vão estar no comentário fixado. Já sabes, Código Yuri joga com moderação. Mesmo que não jogues, clica no link. Só clicar estás a ajudar. Quanto mais vocês clicarem, mais a só ver de ver que vocês aderiram aqui ao Código Yuri E mais rapidamente a gente põe isto a bombar. Vai, vai, vai vai agora. Siga para o vídeo. Vou botar aqui os pés, caralho. sujo o carro, homem. Oh, caralho. Ele troca, né? Sim Ele troca sozinho, deixa eu fazer que ele faz bem Eu não sei. Ah, de puxar mais. Não, não, não. É até lá ao fundo é Ah, tranquilo. tu podias puxar até aos 240. Não, é tranquilo. Não vale a pena a gente estragar nada. Estou impressionado é com a troca, meu. Cada troca que o gajo faz... Boom, para BUM! BUM! Dá é um solavante do caraças, meu. Brutal mesmo. Un abrazo y un gas. <laughs>